Ela traz esses fatores para tentar entender melhor, consequentemente, conseguir agir de uma forma mais assertiva, né? Errar menos. A epidemiologia, a gente busca errar menos. E depois eu vou até trazer um pouco de um epidemiologista, que é o Paulo Nandowski, lá da Fiocruz, que ele publicou um artigo. Posso publicar, dar o link para vocês depois, na terça-feira, falando, né, por que que. Depois de quatro semanas, é né, um mês praticamente, que a gente teve situações de isolamento social, os números ainda continuam aumentando no Brasil. Né? Então, a dificuldade de entender isso, e a epidemiologia explica um pouco por que, que isso acontece. Então, eu acho que a epidemiologia guia totalmente o profissional de saúde, e o Marcos, que tá num, num, eu estou num contexto mais teórico da epidemiologia, né, estudando alguns outros fatores, o Marcos está no hospital, pode falar na prática como que isso influencia, né Marcos? É, então, essa influência é, que você coloca aí é importante, principalmente nessa questão é, dessa diversidade que é o nosso continente, né? É, nossa, o Brasil tem exa exatamente isso, muitas peculiaridades. Né? Ah, e agora está sendo mostrada a nossa cara né? A evidência está sendo mostrada né? Os anos de, de, de sucateamento né, da nossa saúde Acaba mostrando para a gente né, A estatística joga aí para a gente né, Que esse, esses investimentos que não foram colocados à saúde Hoje está, está aí né, mostrando para a gente que deveria ser feito aquilo que anteriormente já era sabido. Né? Então, dentro dessa interpretação de dados aí, né, é, a gente observa muito como não interpretar é, você é, querer né, aplicar uma determinada ação dentro de uma, de uma perspectiva diferente. Né? É, a gente tem na, na região sudeste, um número infinitamente maior de, de capacidade de ataque a, essa, a, esse, a esse vírus, e aí eu falo relacionado a equipamentos de saúde, né, então na região sudeste nós temos uma quantidade gigantesca, né, de equipamentos de saúde disponível para essa população, que ao contrário, na região norte, nordeste do Brasil, nós temos um déficit, e é esse déficit que hoje é mostrado. E aí não tem como a gente fazer uma comparação, como o Tiago disse, né? porque nós temos é, é, realidades diferentes. Então, quando a gente interpreta dados né, dentro, dentro disso, a gente observa exatamente que eu não posso comparar né, a cidade de São Paulo com Manaus, por exemplo. Né? Eu tenho outras formas de fazer a comparação, lógico, né? mas eu posso comparar a quantidade de equipamento de saúde que existe, que existe em, em, em São Paulo, na cidade de São Paulo, e a quantidade ah, de deixa eu ver que aqui, tem, né? Lá, na, lá em Manaus, por exemplo. Né? E aí a gente consegue comparar que o desenvolvimento né, de saúde ele é bastante rico na região sudeste, e a gente acaba percebendo que a região Norte e Nordeste ficou para trás dentro dessa perspectiva. Quem mostrou isso para a gente são os dados, né? esses dados que a gente interpreta e que a gente utiliza. Ah, ótimo, eu, eu tô, tô encantado em conversar com vocês, porque, como eu comentei lá no início, quando a gente estava planejando, é, eu tenho uma relação é, não muito próxima com a realidade da saúde como um todo e não tem muita interface então espera aí só um pouquinho então tá um, tem algum áudio no vazando aqui espera aí tá agora parece que parou é, então tipo minha expectativa está sendo mais que superada aqui com com a nossa conversa porque eu queria pensar nisso justamente como que essas coisas acontecem na ponta para que vocês pudessem dar esse esclarecimento. Eu acho que foi mais do que até do que eu esperava. Porque eu queria comentar mais matematicamente sobre dois aspectos. O primeiro é eu vou querer a, a opinião de vocês também. Como não interpretar os dados que é uma coisa que eu vejo muito recorrentemente enquanto professor de matemática a dificuldade das pessoas viverem num mundo em que a regra de três não é a dona do universo. <risos> então, <risos> eu peguei aqui os dados do, oficiais lá do Ministério da Saúde, do painel do Covid, para a gente poder conversar um pouco sobre isso mesmo. Os dados estão até atualizados aqui, pelo que eu estou vendo, é, atualizados para hoje. Né? Quando as pessoas veem é, uma perspectiva de que, por exemplo, hoje tem 78 mil casos confirmados e 5.500 óbitos, e olham para ontem e olham para anteontem, ontem, é muito comum ouvir das pessoas que se, por exemplo, set, hoje tem 78 mil, ontem tinham 71 mil casos confirmados, então a diferença entre esses casos confirmados foi aproximadamente 7 mil, logo amanhã vão ter mais 7 mil. Ou seja, tem um pensamento linear, um pensamento de regra de três. E a gente consegue ver muito bem pelos gráficos e pelos dados que estão disponíveis que é, isso é a única coisa que a gente tem certeza que não acontece. Né? A única coisa que a gente pode ter certeza com relação à modelagem matemática, e vocês podem falar da epidemiologia, é que o um modelo simples ele sempre está errado. Ou eu estou enganado? Não, é... Você está totalmente correto aí na sua análise. Toda vez que você pega uma solução muito pronta ou muito resolvida, ela em geral tá errada, né? É, exatamente. E, e pensando um pouco em cima disso, é aquilo, né? Eu acho que cai do, do não analisar um pouco do... Exatamente o que você falou da regra de três, né? Aquilo estamos acostumados a ver. Tem o, o de 500 gramas e um quilo, né? Deixa eu ver qual que está valendo mais a pena comprar, né? Vou fazer uma regrinha de três ali para ver isso. E, e na epidemiologia e na análise desses fenômenos, isso não é real. Né? Não é porque hoje teve cinco, que amanhã tem 10, que depois de amanhã tem 20, que depois tem é, 40. né? Isso muda e muda de acordo com diversos fatores. Né? O Mar citou alguns ali no início da fala dele. Então, são várias variáveis que vão entrar no processo e cada variável vai ter um peso diferente na sua... No, no resultado final, né, então fazer a, uma análise por modelos lineares, né, seja uma regressão linear, assim, num, a gente não tem um resultado, a gente vai até ter um resultado ali, mas não é um resultado real, é um resultado pobre no sentido de transpor a informação real que aquela situação, ela traduz ali, né, então a gente precisa de alguns outros tipos de análise, colocando peso em diferentes variáveis, colocando diferentes variáveis no processo, então é, um que utiliza muito, então um estudo muito legal com H1N1 que no, no, no, na pandemia, na epidemia de 2009, que é o, R, o SRI, né, que leva até você poderia falar um pouquinho mais dos susceptíveis, dos infectados, dos recuperados, né? Como que isso se relaciona? E novamente, né? Tudo isso vai depender da região. Então a gente sabe que no Brasil hoje é, e aí, o Marcos pode complementar depois, né? A gente tem um atraso em confirmação de morte em relação a esses pacientes do Covid, né? Uma subnotificação, né? Tanto de quem tem, quanto de quem é, teve o óbito por conta do Covid, né? Determinados locais têm surtos em diferentes momentos, né? Então, a. Levar a sazonalidade desde esse ponto até de quem está, qual área está ficando mais em, em isolamento social, uma outra, isso é muito importante. Então, e isso faz com que esse dado não seja linear. Né? Então, Sim, essa análise simples não existe. É, só para completar a questão anterior, né, sobre como não interpretar os dados, é, recentemente isso foi noticiado aí, né, e todo mundo pergunta. Aqui em Belo Horizonte, principalmente. Nossa, mas falou-se que o, o pico dessa dessa pandemia ia ser no meio de abril. Chegamos ao meio de abril e o pico não chegou. Passou-se esse pico para o final de o, o início de, de de maio, né? É, isso é uma interpretação também errada, né? É, porque a pessoa dessa forma linear pensa dessa forma linear acaba fazendo essa essa conclusão uai se não está subindo essa curva nós estamos né não está chegando nesse pico todo mundo está chegando nesse né que, que, que, que, muita gente fala o seguinte não existe esse vírus aqui em Minas Gerais em Belo Horizonte né não existe Por quê? a gente nunca chega nesse pico né? Sim, sim. E outra evidência interessante quanto essa interpretação errada é, é, é relacionar exatamente isso. Se não chegou no pico, ou não existe a doença, né? ou a gente está fazendo bom controle. São essas duas variáveis que a gente chega. Né? E aí as pessoas não conseguem entender exatamente que a variável que é verdadeira, no caso, seria é o que a gente tem feito é o distanciamento social, né? Então, quanto mais fizermos o distanciamento social, menos a gente vai ter picos elevados, e aí a gente tem menos estrangulamento do atendimento à população, né? Que foi falado aí pelo, pelo Tiago, que foi, assim, está brilhante. Estou adorando falar com vocês aqui. Aí, pessoal, eu queria trazer algumas coisas que eu fiz uma análise, peguei os dados, quem estava... Marcos até comentou que estava assistindo lá a transmissão que eu fiz para elaborar esse primeiro é, blueprint aí para a gente poder conversar eu peguei e fui vasculhando os dados que tem disponíveis publicamente eu sei que tem as plataformas específicas que os profissionais de saúde têm acesso mas eu tentei falar do que que todo mundo conseguiria ter acesso lá no, no coronavírus Brasil lá naquele painel que o governo federal o, por meio do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde disponibilizou. Nesse painel, tem uma coisa que é, me chamou muita atenção, uma coisa que eu sempre é, relato para os meus alunos. Quando você vai olhar os casos por data de confirmação, em qualquer um dos, dos parâmetros, desde lá das, dos primeiros dias, você tem esse comportamento. É um comportamento de picos e vales, picos e vales, picos e vales, que tem uma, um período que é super interessante, se você for fazer as subtrações, é sempre um período de 7, ou seja, de 7 em sete dias, parece que diminui, ou seja, de 7 em sete dias, parece que ninguém pega coronavírus. Uhum. E, e assim, a interpretação mínima que alguém pode ter sem saber o que está que falando, né, com relação a um modelo que vai considerar todas as diferenças entre os elementos na regressão, vai falar que no fim de semana é bom, porque o fim de semana ninguém pega coronavírus, Exato. Não... <risos> mas isso, isso é um fato que, é, perguntando para vocês aí que tem mais contato, a questão das notificações e as confirmações, elas têm toda essa dificuldade de se manter aqui no Brasil mesmo? Porque esse comportamento você não vê muito em dados de todos os outros países, parece que outros mantêm uma constância maior na relevância dos dados, Pode comentar, Tiago? Pode, Marcos, pode falar um pouquinho, ah. que você tem uma realidade mais próxima aí. É, eu acho que é, é, falando sobre né, essa dados, notificação, casos confirmados. Né? O grande problema hoje que a gente enfrenta né, é justamente a testagem. Tá? E outro caso que é muito relevante é, são as questões da declaração de óbito. Declaração de óbito é um, é um instrumento dentro da epidemiologia para que a gente possa quantificar quantas pessoas estão morrendo de uma determinada doença, no caso, o COVID. Porém, o que, que acontece? É, nós estamos numa época, né, a sazonalidade aí, entrando na nossa, na, nossa, né, na nossa sociedade, a gente tem não só o COVID. As pessoas não morrem só de, de, de COVID, né? E essas pessoas também não morrem só de é, é, insuficiência respiratória aguda, né? Pelo COVID, né? Exclusivamente pelo COVID. Então, a gente tem, nesse momento, uma dificuldade grande, primeiro, de identificar casos positivos, né? O número é insuficiente de testes. Os outros países, é, a gente vê, a gente percebe que mantém uma linearidade né, desses picos e vales aí maior porque a quantidade de, de testes realizados faz com que eu consiga exatamente observar qual que é a evolução e para onde que está indo. No nosso caso, a gente tem uma dificuldade imensa. Ontem mesmo passou uma reportagem... É, sobre a testagem, e os erros de armazenamento do material a ser analisado. Então, a gente tem uma dificuldade. Primeiro, a gente já não está te, testando todo mundo, né? Esse é o primeiro erro, esse é meu ver, tá, gente? Isso como como é, estudante também, né? como pesquisador, isso... Me incomoda muito, porque a gente não tem teste e fala que está sendo. A, a, vem um gráfico aí, né? Que você colocou aí para gente, que tem lá número de casos suspeitos e confirmados, né? O suspeito está lá em cima. Mas suspeito como? É só, só pela, pela análise de, de sinal e sintoma? Se for pela análise de sinal e sintoma, nós temos COVID, nós temos H1N1 nós temos dengue, nós temos, ah, qual que é uma outra aí? Eu esqueci agora o um momento. É, mas a gente tem todas essas três doenças que são sazonais deste momento, que levam a mesma interpretação. E aí, essa curva aí que a gente evidencia né, de caso suspeito, acaba não sendo a realidade ou sendo suprimida aquela realidade mesmo que a gente precisa saber. Então, dentro desse desse aspecto, né? A gente tem essas essas questões que nos angustiam muito. Então, um dos é, esse esse esse não, deixa eu ver. Passa um outro aí. O slide? Colo, é, pode passar um slide aí que você, um, você colocou com uma Era e, esse das confirmações? E, isso, exatamente. É, é. Esse é só para poder situar o pessoal nesse nesse dado pessoal eu fiz o seguinte você consegue lá naquele mesmo painel obter os dados sobre a síndrome respiratória aguda grave as hospitalizações por esse tipo de problema né E aí aqui em azul você tem as confirmações de covid em amarelo você tem o que eles chamam de investigação e é isso aqui que eu ia pedir a ajuda de vocês para poder interpretar isso nas semanas desse desse ano e aqui ao lado, nesse outro gráfico, tem umas barras ro é, rosas que todo mundo deve estar tá vendo e umas barras amarelas que quase ninguém deve estar tá vendo. As rosas falam sobre a síndrome respiratória aguda grave nesse ano, em cada uma das semanas. Ou seja, você tem um processo de multiplicação ali em torno de 10 a 12 vezes mais é, hospitalizações do que no ano passado, no mesmo período, né? Exatamente isso que eu, que, que eu, eu acabei de falar, né? É, o número cresceu muito, mas a gente não pode ter a certeza sem a confirmação de que é coronavírus ou Sim. que é uma gripe, né? Então, é, até mesmo pelas, pelas é, declarações de óbito que a gente tem recebido, não tem essa especificação, né? Tem lá síndrome respiratória aguda e pneumonia, Aí coloca entre parênteses, que, é, que foi a recomendação do, da Secretaria de Saúde, do, da Secretaria de Estado de Saúde, que foi colocar é, caso suspeito de COVID. Como que eu coloco, né, com esse dado, que foi lá escrito pelo médico, que atestou o óbito do paciente, eu vou fazer um gráfico desse e vou colocar lá. Esse caso é, é, é confirmado? Ele vai continuar vai suspeito para sempre. Ele vai continuar suspeito para sempre. Você entendeu? Então, exatamente é esse gráfico que você mostrou mostra a nossa realidade. Né? Então, a gente tem, às vezes, tem uma certeza absoluta quanto à questão é, dos sinais e sintomas de um paciente. A gente pode afirmar que foi, mas a gente não tem a prova né? que é justamente isso que a estatística fala. Né? É, se eu não tenho uma, uma, um, uma prova né, contundente para falar, afirmar que foi, esse dado para mim não serve. Né? Ele vai ter que entrar em uma outra variável. Né? Ele vai fazer parte de um outro contexto, não desse contexto que a gente está vendo. Então, a gente consegue ver nesse gráfico aí, né, as confirmações caem e a investigação sobe Lógico que a confirmação vai, vai cair, primeiro, é, pelo fato da gente não ter a quantidade de, de, de, de teste, né? Essa curva em vermelho aí que você coloca, que é o um, um investigado, é justamente aquilo que eu falei. A, até mesmo aquelas pessoas que vieram a óbito pelo, pelo Covid, elas vão entrar onde? Na investigação, ela não vai entrar ali, né? Como covid então, esse gráfico, quando a gente faz essa interpretação em saúde, a gente observa exatamente qual que é a nossa situação. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, mas você pode completar aí, Tiago, se tiver alguma coisa. Não. Não, perfeito o que o Marcos trouxe, e essa é uma realidade de como a gente tem que entender esses dados, né? e também... É, eu acho importante a gente falar que isso não é só ah, o Brasil é ruim fazer isso, né? Todas as regiões no mundo que passaram por esses surtos tiveram essa sobrecarga no sistema de saúde, né? Então, se a gente pegar quando lá na Lombardia, na Itália, teve o surto aumentado, também o sistema de saúde lá ficou sobrecarregado. Eles tiveram problema nas notificações, não tiveram problema por subnotificações também. E isso é um problema que acompanhou diversos dados, igual o Marcos apontou. Então, tem alguns estudos que também nós temos que ser críticos ao olhar para falar, opa, será que esse dado é bem feito, né? Será que essa estatística não foi uma estatística que deu um, um, um jeitinho ali para apresentar? Ou se realmente ele trouxe uma análise coerente da estatística? Porque eu brinco com os meus alunos ali quando eu estou falando de prática baseada em evidência que papel aceita tudo, né? Então... A gente tem que tomar um cuidado para saber interpretar também esses dados. E o Brasil, ele não foi o único só, o Brasil é ruim, teve esse atraso. Não. Temos o problema dos testes, né, da, da confirmação da morte, da confirmação de quem é caso positivo, de quem não é. E isso interfere diretamente também na análise de outros fatores. né? Se, se a gente for falar um pouquinho da, da SRI, também vai acabar interferindo nela. Isso. Mas também vai interferir um pouco nessa compreensão dos dados. E a epidemiologia, ela traz isso, olha, a gente tem como trazer uma probabilidade, não é 100% da certeza, porém, nós temos que ser críticos e entender, né, como o professor Felipe também trouxe, não é que no final de semana o vírus falou, opa, final de semana eu não trabalho. Né? É que temos um, um, um, um critério, né? temos que ser coerentes nessa interpretação. Então, o que o professor Marcos trouxe aí é totalmente pertinente. Existe esse problema da subnotificação, isso vai também causar um problema lá de como as pessoas interpretam os dados, mas nós temos que conseguir entendê-los e, e torná-los um pouco mais claros para a população, para a gente ter uma coerência melhor no, no entendimento do não só do, do agora que a gente está falando do Covid-19, mas de qualquer vírus em pandemia, né? é Só uma, uma outra questão, né? Que essas mortes também, é, que é um, um, um indicador e é um, um coeficiente que a gente utiliza, né? Para a gente saber a taxa de mortalidade ou de letalidade da, de uma determinada doença, né, que é o número de mortes sobre a população geral ou o número de mortes sobre a população contaminada, né, essas informações, principalmente relacionadas ao óbito, ela fica um pouco complexa. De que forma? Exemplo, claro e, cl e clássico. O tá? é, paciente está internado, o TI, ele foi internado antes do COVID, mas ele morreu no COVID, ele vai ser contabilizado como morte relacionada ao COVID ou a morte foi a causa principal quando ele internou lá atrás? É, provavelmente vai ficar como suspeita de COVID para sempre, né? Nesse caso, aumenta aí, né? Essa taxa de investigação, né? É. Então só que você tá um outro exemplo dentro desse do professor Marcos, né? Um, um idoso que morreu em casa. Outro. Morreu em casa com um sintoma e foi enterrado, uhum. e, e aí? Ele também vai ficar como investigação para sempre aí. Exato. Outra, outra, outra variável dentro dessa questão. É, paciente, ele é hipertenso, ele é diabético, nesse momento a gente não está... Outra realidade muito grande, gente. A gente, eu tenho que falar isso, é que as pessoas estão com tanto medo, mas tanto medo de sair de casa... E, e, e que elas não estão fazendo um acompanhamento clínico, né? Em cima dessas informações que a gente está né, debatendo aqui. E isso é um problema grave, que a gente já está é, equacionando para saber qual que é, né, qual vai ser o impacto disso dentro da nossa sociedade. E isso leva também a um desconforto muito grande, porque, exemplo, o paciente tem algum problema cardíaco e ele sofreu um infarto dentro de casa e morreu. Covid. Sim. Entendeu? Então não tem, é, é, é, fica muito complexo, né, essa questão da investigação, principalmente quando a gente trata da morte em si, né? Quando a gente trata da declaração de óbito que a gente vai fazer uma análise em cima da, das mortes ocorridas naquele determinado período de tempo. Então, isso prova, né, é, muitas, muitas teorias, que é, a interpretação desses dados, exatamente, precisa de um julgamento, né? Então, quem faz esse julgamento, vocês coletam os dados os estatísticos e fazem isso muito bem, inclusive, só puxando aqui, Felipe... É, a gente tem um, um, uma carência extremamente grande de profissionais estatísticos para a área da saúde, tá? Só uma dica aí que é interessante, a gente tem um, um, uma dificuldade muito grande, principalmente para um profissional que consiga entender quais são as variáveis possíveis de um determinado evento, né? E quantificar essas, essas variáveis a fim de torná-las verdadeiras. Né? Dentro de estatística aí. É só uma uma um chamamento aí para ser, né? Caso para tenha... todos os alunos, eu acho que com certeza é, é. um engenheiros é. no hospital é. também, né? É. exato. Com certeza. <risos> e assim, o engenheiro não é só o cara que vai construir o prédio, muitas vezes é o cara Mas que vai tá conseguir falando. resolver esse problema estatístico, elaborar é. os softwares que vão ajudar nessa análise. Eu puxo muito os meus alunos por causa disso, porque a formação que eles estão tendo hoje não é para os problemas de ontem. Não. A formação não que eles estão tendo hoje é para os problemas de amanhã. É, exatamente. exatamente. E aí, quando você soma tudo isso que a gente falou, junto com dessa análise, um pouco, vamos chamar, não equivocada, né, mas talvez simplista, com todos esses dados que são multivariados, a gente faz uma análise linear, fica falho. Falta Sim. o compreendimento, né? a gente tem que entrar em outros modelos que aí a estatística traz, a epidemiologia traz, com a matemática para conseguir entender o fenômeno melhor. E aí eu queria aproveitar o gancho para entrar no que é o, o assunto exato da aula que eu estava começando com a minha turma de cálculo 3, que é equações diferenciais. A ideia é fechar aqui apresentando o SRI, mas um caminho para poder chegar lá e construir, passando pelas definições de... de equações diferenciais então eu sei que é uma coisa que normalmente é um curso de mestrado às vezes que eu vou falar em meia hora mas <risos> é, é só para poder dar um norte aqui como aplicação para os tópicos que a gente está começando a estudar agora lá na no cálculo 3 aí dos dados que a gente fez até colocando aqui mais um slide que foi esse do problema de fazer uma regressão linear essa daqui foi uma regressão linear parcial ou seja, tentando a partir dos dados até N-1, né, saber qual que era o próximo de forma linear. Mesmo quando você faz esse tipo de regressão, que é, matematicamente não é tão simples, mas para alguns tipos de análise é o suficiente, para os dados que a gente está tendo acumulados de Covid já não fazem muito sentido. Porque os estudos de modelos exponenciais e logísticos são, acho que o mínimo que a gente tem que conseguir ter para conseguir entender como é que essas coisas funcionam e aí depois eu vou falar do SRI mas queria perguntar para vocês é, falar um pouquinho aqui como que a gente constrói esse modelo principalmente para o pessoal aí do cálculo e e depois vou pedir a ajuda de vocês para as interpretações aqui todos esses materiais pessoal que eu tô abrindo e exibindo aqui na tela vão estar tá com os seus links dentro do PDF que eu vou disponibilizar lá no no vídeo do próprio canal para quem já estiver inscrito também no, no evento por meio daquele formulário, vou mandar um e-mail com todos esses links também para vocês terem acesso e conseguirem visualizar essas coisas. É, eu vou usar um software aqui chamado GeoGebra, que é um software educacional, mas que ele tem uma potência suficiente para poder interpretar alguns conjuntos de dados. Então, aqui no GeoGebra, vocês conseguem ver duas curvas, uma em vermelho e uma... Em azul? Não, né? Vocês ainda estão vendo o PowerPoint, né? Eu, tô, tá, eu tô, No PowerPoint, eu estou vendo o dado no PowerPoint aqui. Deixa eu trocar aqui, então, que eu quero que vocês vejam isso aqui. Que aí agora vai ser mais animado. Chegou aí para vocês? Foi, agora foi no GeoGebra. Chegou. Ah, ok. Então, aqui no GeoGebra tem um conjunto de dados. Opa, deixa eu voltar. É, tem o um conjunto de dados, esses pontinhos pretos, são os dados que estão disponíveis no CSV, no arquivo fonte, que está lá no site da, do Ministério da Saúde. Aqui você consegue clicar em arquivo CSV e baixar o arquivo que já tem compilado os dados, por cada um dos estados é uma coisa que avançou muito na disponibilidade pública pelo menos desses dados com relação ao primeiro mês da, da pandemia aqui no Brasil agora a gente tem esses dados pelo menos e aí o grau de confiabilidade desses dados é esses que vocês estavam comentando mas considerando que a gente tem esses dados para trabalhar que tipo de análise que a gente pode fazer dos mesmos né é, esses dados eu tô tentando ajustar eles aqui manualmente há um, dois tipos de funções, uma função em azul, que é uma função exponencial, e é uma função exponencial que nasce de uma equação diferencial, que tem essa nomenclatura um pouco estranha, du dt igual a r que multiplica u, mas isso é só um jeito matemático de falar que a velocidade com que uma coisa acontece depende de quantos já estão infectados. Então a velocidade da, da infecção depende de quantos já estão infectados. Para poder escrever isso, a gente precisa de uma notação diferencial. Então, é dt a taxa de variação com relação ao tempo, depende, de alguma maneira, de quantos já estão infectados a cada instante de tempo. Essa análise, pelo que eu consigo ver nos dados, e aí eu queria a confirmação de vocês é pelos conhecimentos mais específicos, ela até funciona bem até um certo ponto. Então a gente consegue fazer um ajuste exponencial bem simples para um conjunto inicial de dados como esse. Isso em alguma maneira é levado em consideração numa análise no mundo real os acréscimos simplesmente exponencial. Vamos lá. É, isso realmente é, acontece, né? Dentro de, dessa explicação a é, esse crescimento exponencial, ele está ligado realmente à questão da, de quantas pessoas estão contaminadas, né? A partir do momento que eu não sei quem está é, contaminado, que eu não tenho o teste pronto, o teste para realizar, eu não consigo determinar exatamente isso que você, você colocou aí, né? Mas dentro dos dados oficiais, a gente vai ter é, exatamente essa questão, que o exponencial, ele é maior, ele vai ser, né, essa o em azul aí que você colocou é, ele vai ele vai ter uma tendência maior né porque ele vai aumentar é, exponencialmente enquanto o de vermelho você falou o okay, quê? desculpa é, é o modelo é, logístico né é o é crescimento acontecido é. exatamente dentro do modelo logístico que traria um pouco mais da nossa realidade né então esse modelo exponencial ele vai Dentro daquilo que a gente acredita O que, que a gente acredita? Acredita porque aconteceu na China Aconteceu na Itália Aconteceu na Espanha né? Então esse modelo exponencial Nesse momento Ele, foi, ele é utilizado nesse sentido né? de, de quantos é, é, Partiu de quantos Indivíduos né? Contaminados para que pudesse chegar Numa quantidade que a gente tem hoje né? Então a gente vai em cima disso e isso prova, muitas vezes, que, tá, que, é, que o, o dado é correto, né? Que essa estimativa é, de aproximação dentro dessa análise estatística, a gente consegue inferir que essa probabilidade de ter realmente o um número que é o, o exponencial dentro da nossa realidade, isso pode acontecer, né? Desde quando a gente realmente tiver uma liberdade maior de contato, principalmente. sim. Não, sei se eu aí... Não, eu acho que foi, foi é. muito bom. Eu queria justamente aproveitar que você perguntou do outro gráfico para poder falar sobre ele é, aqui no, do ponto de vista da notação diferencial. Né? Aqui a gente tem o gráfico em azul, que é esse crescimento exponencial, que é a solução de uma equação diferencial dada por essa notação, dU, dt igual a R vezes U. E a gente tem aqui uma outra equação diferencial. Ela é bem parecida, ela é dU, dt igual a R vezes U. Mas ela tem um fator. O fator 1, que seria 100%, menos U sobre K. U é quantas pessoas estão infectadas ainda. E K é o limite de pessoas a serem infectadas. Porque esse modelo também é um modelo antiquíssimo, né? Da, de logístico para crescimentos populacionais. Mas que ele dá um mínimo de traço para a realidade, pelo menos com relação a crescimento de população. Não sei se na epidemiologia ele entra. É, para que todo crescimento é amortecido, ele tem um limite teórico a ser considerado. Seja o nosso crescimento de quantidade de pessoas na Terra, seja quando você utiliza esses modelos para poder é, verificar quantas bactérias crescem dentro de um determinado tubo de ensaio, uma coisa desse tipo, né? Mas é uma equação diferencial também e que também depende de uma variável só. Então, o pessoal que estava acompanhando minha aula aí um pouquinho antes, essas duas são duas equações diferenciais que com os modelos de solução analítica que a gente estava vendo ali até agora dá para resolver e resolver essa equação é construir este gráfico esse gráfico é uma solução é uma solução para essa equação diferencial porque essa solução ela se altera a cada vez que você varia esse r esse r é a taxa de teria uma relação com a taxa de infecção de uma pessoa para outra né? e com a translação a translação teria uma relação, imagino eu, teoricamente, eu vou pedir ajuda de vocês, com quando que a gente começou a, a fazer a medida dos dados. E esse limite é o que normalmente muita gente quer saber, né? Muita gente, eu lembro, é vários cara. colegas perguntam até quando vai chegar, né? Quando que vai parar? Então, esse, esse valor K é o que muita gente fica ansiosa, de fato, para poder saber. Qual o número que a gente vai chegar no final? É, e dentro da, da saúde, dentro da epidemiologia, essa é a grande questão, né? Onde que nós vamos chegar e até que ponto chegaremos? É, nós não temos essa resposta, infelizmente, é, o que, é a pergunta do milhão, né? Quem tiver Sim. resposta para essa pergunta do milhão, com certeza vai ser o premiado. É, não temos aqui no Brasil, não tivemos... Né, na Espanha, nem na Inglaterra, nem em outro lugar do mundo, essa resposta. Até quando a gente. É, qual, quando a gente até quando vamos ficar em casa, até quando é, o número de pessoas contaminadas vai subir. Isso a gente não tem como. A gente só tem como prever se isso vai ser realmente, né, vai chegar a esse número estatístico aí, né, é, a gente não sabe. Essa que é a grande questão. Eu vou, é só, Brasil... vou só compartilhar uma angústia, porque assim, enquanto matemático eu olho os números pela beleza dos próprios números e os gráficos pela beleza dos próprios gráficos, é, o modelo logístico estava com um encaixe perfeito na situação da China. Até eles falarem que tinham dados que não tinham sido reportados e quebraram é completamente não. o modelo. É, quebrou, caiu com ferro, né? É Aí... É exatamente isso. É, é, é, em cima disso que você falou mesmo, sabe, assim, é, esses da, é, dados que não foram colocados ainda, ou que foram subnotificados, isso tudo vai que são, né, os vieses que a gente tem de saúde, que viés né, no caso, vocês aí devem saber que viés é um problema, né, é aquilo que a gente coloca lá que é uma variável, né? Ela acaba sendo uma variável que o problema, só que os problemas, os vieses que a gente vai encontrando, um desses que o professor acabou de falar, né? Tava tudo certo até o momento que vieram mais dados, né? Então, acabou com a com a brincadeira, né? Mas eu acho que é isso aí. É, e, e esses dados novos, né? O que trazem muitas vezes alguns estudos, né? O ciclo epidêmico, né? Por... Que ele tem essas três fases que você mostrou, que a gente falou aqui, né? Que ele vai ter esse crescimento exponencial, depois vai ter uma saturação do, da, do número de casos, né? Ou seja, o, o famoso pico, né? Que, na verdade, em nenhuma localidade, como o professor Marcos falou, eles conseguiram definir exatamente esse pico para ter esse decaimento exponencial. E isso acontece por conta das diferentes variáveis que vão atuar frente a, ao problema, né? Então, e essas diferentes variáveis, esses dados novos, eles são relacionados a quem é sintomático, assintomático, né? Se o, quem já teve tem recidiva, se não tem recidiva, né? Se é o, o, tentar achar ali é, paciente zero, né? E a gente tem níveis diferentes de atenção em saúde, então tem... O, nós temos três níveis de atenção e saúde então tudo isso são complicadores do processo né e aí quando a gente vai tentar falar né desse encontrar o, o, o R.O né encontrar esse esse esse fator de transmissão a gente entra em, em, em variáveis que vão trazer uma complexidade vão trazer aí no, no, no na sua fala aí professor Felipe até a beleza dos números né que são fatores aí de de modelos que levam, né, quem que pode infectar, quem que vai pegar e vai transmitir, ou quem que pegou e se esse que pegou e se recuperou, ele não é capaz de transmitir mais, ou até mesmo é, foi a óbito, ou não, ele pegou e tem capacidade de transmitir ainda, então isso tudo complica no, na tentativa de achar esse, de maneira exata, né, de cravar uma data, cravar um número, esse pico, né? Esse esse ponto ele da curva. É e só esse... para tirar um pouco a angústia, né? Ah. É, esse é um dado é uma pesquisa recente feita na China. É, não, esse vírus não cria imunidade. Tá? Em geral, né? É. <risos> Os últimos dados é, apresentam isso. Né? Não tem, né? As, as evidências nos mostra que esse vírus ele não cria o corpo não cria imunidade quanto, quanto a isso no entanto que já foram diagnosticados é, pacientes que tiveram né e que teve uma recidiva tiveram novamente né é, foram contaminados novamente o que acontece Vou dar só um exemplo exemplo pessoal só te interromper, tem um, um na minha área um pouco mais ligado ao esporte tem um caso que foi noticiado hoje um jogador da seleção argentina do futebol italiano, o Paolo de Bala, ele testa, Ele vai começar a pedir música de novo no Fantástico, porque ele testou hoje a quarta vez positivo para o Covid. Ele testou Ele foi internado, teve o teste negativo, teve alta de novo. Teste negativo, alta, e a quarta vez hoje ele confirmou que ele testou positivo, está assintomático, mas testou positivo para o Covid fala ele direto na sua fala. E aí, a gente, dentro da, da epidemiologia, né? dentro da questão de saúde, o que, que pode estar tá fazendo ele se recontaminar? Essa é a pergunta. Né? Você é. contaminou uma vez, duas vezes, ok. Mas quatro vezes? Tem alguma coisa aí. Está né? lambendo um poste aí. Pode, ou você não está lavando a mão. Exatamente. Você está lambendo um poste, não está lavando a mão. Né? Né? É, Às é. Vezes, é, a gente tem que investigar. É uma outra investigação. Sim, porque assim, a, pelo menos com, do ponto de vista da matemática, o que eu sempre trago é que a, a matemática ela sempre vai criar modelos partindo de uma simplificação máxima até um grau de complexidade mais alto possível para poder tentar atender as necessidades no caso aí da saúde da epidemiologia mas conforme o grau de complexidade vai aumentando em geral a gente na matemática vai chegando mais perto da realidade e então quanto mais simples a gente tá com o modelo mais longe da realidade muitas vezes a gente tá ou ele é menos útil ao longo prazo do que em geral ele pode ser o, o que a gente estava comentando ali desde o início com o Thiago era o modelo SRI, por exemplo, que você acabou de falar, Marcos, que, entre aspas, do jeito que ele é elaborado da maneira mais simples, ele está quebrado, porque ele considera que quem foi infectado não pode ser infectado de novo, né? Aí a é gente isso. vai ter que pegar o SRI-R, né? Um outro modelo mais completo que eu nem trouxe hoje. Acho que ele dá, dá pau no Jogebra. Mas... <risos> <risos> Mas eu queria aproveitar aqui o contexto para poder mostrar aqui para o pessoal, inclusive para os alunos, o que, que é você elevar um pouco mais esse grau de complexidade, e aí você parar de ser capaz de trabalhar analiticamente, ou seja, lápis e papel não resolvem mais, você vai ter que usar computadores, e como programar os computadores para isso, que também depende do seu conhecimento matemático. E aí eu fiz um eu fiz um SRI aqui no GeoGebra também, e aí eu não sei, eu vou pedir de vocês né, o grau de familiaridade que vocês falam, se está ok, se não está, é... mas que é assim. Pelo que eu estudei rapidamente, né, não sou epidemiologista, não sou, é, sou, sou um mero professor de matemática, é, aqui, quando a gente tem um, uma situação similar a desse tipo de vírus, considerando que tem pessoas que são suscetíveis a serem infectadas, pessoas que estão infectadas e pessoas que estão removidas do problema, esse removidos do problema, pelo menos matematicamente no modelo mais simples, tanto faz a pessoa ser curada ou morrer, ela não faz parte mais dos suscetíveis nem dos infectados. Uhum. né? Então é muito muito malvado isso de um ponto de vista, mas para simplificar matematicamente eles têm o mesmo impacto. É, tem uma coisa que esse modelo leva em consideração, ele já é um modelo diferencial também, então a gente tem essa linha, mas S' é a taxa de variação de pessoas suscetíveis, a velocidade com a qual a gente tem pessoas suscetíveis. Ele é negativo, ele é menos 2 que multiplica S vezes I. Ou seja, ele é um fator negativo que multiplica quantas pessoas estão suscetíveis vezes quantas pessoas estão infectadas. Então você tem uma relação que provavelmente vai fazer com que essa quantidade de pessoas suscetíveis diminua ao ponto de as pessoas ficarem infectadas. Quando você sai do suscetível, você vai para o infectado, e quando você sai do infectado, você vai para o removido. É, só que aqui você tem uma equação diferencial que tem S' de T, S, I e R. A gente tem quatro variáveis. Na realidade, tem uma variável e outras três que dependem da mesma. É, você não tem como mais resolver isso com as técnicas que a gente vai estudar no cálculo 3, nem com as que vocês vão estudar no cálculo 4, quem for da elétrica. Então, você vai ter que trabalhar com outras técnicas de soluções numéricas, como, a, por exemplo, a que eu programei aqui. É, o R' também depende de três variáveis, é, além do tempo, o I' também. Cada um deles depende de uma taxa de variação. E aí, a leitura disso aqui, no, trazendo para o português, ou trazendo para o infectologizês, é, eu, eu consigo ler da seguinte maneira. A velocidade com que as pessoas é, se apresentam suscetíveis ela é menos 2, que é um fator de transmissão, vezes a quantidade de pessoas que estão suscetíveis, vezes a quantidade de pessoas que estão infectadas. Então, esse modelo tenta supor que a pessoa suscetível pode encontrar uma pessoa infectada, mas isso não é 100%. Ela tem um fator que vai ser a relação de taxa de transmissão. Por mais que ela encontre a suscetível e encontre um infectado, não é 100% que vai acontecer a infecção a cada instante. O, os removidos seriam a taxa de recuperação vezes a quantidade de pessoas infectadas. Então, quantas pessoas estão infectadas vezes uma taxa de recuperação, quanto que as pessoas conseguem sarar daquilo ou morrer para poder sair dos, dos itens do modelo. E o um modelo mais importante, que em geral, que a gente está mais preocupado em olhar, né, é quantas pessoas, é qual é a velocidade de infecção dessas pessoas. A velocidade de infecção, pelo modelo que eu. SRI, é simplesmente quantas pessoas estão suscetíveis menos quantas pessoas estão infectadas. Ou seja, uma subtração simples dessa correlação de dois tipos de categorias. É, esses elementos simples desse jeito já são é, úteis no, na realidade epidemiológica mesmo? Ou a gente precisa ir mais além? Pode comentar, Tiago. Você está que... sem áudio, Tiago. Está sem áudio. Opa, aí, foi. Opa. <risos> Tinha tirado aqui quando você falava. É, tem alguns estudos que trazem, alguns, muitos estudos que trazem essa, esse tipo de análise trazendo uma reprodutibilidade como pensar. Né, o, o, como pensar situações em epidemiologia baseado nisso. Vou até fazer um paralelo na minha área, que é a área do esporte, de prevenção de lesão, tentar determinar que horas ou por ou que, que fator que o atleta machuca. Muitas análises são feitas dessa forma. É, porém, a gente tem que entender que no, no corona, principalmente, né, no Covid, tem fatores que vão influenciar, múltiplos fatores que vão influenciar o resultado dessa análise. Então, isso é uma forma da gente conseguir tentar entender, mas a gente tem que compreender a limitação desse tipo de análise na hora de planejar situações, planejar políticas públicas. É, outra observação, que é... Isso a gente... É, no, no meu mestrado foi o meu terror, né? É, o terror da minha vida foi interpretação desses tipos de gráfico e porque exatamente a gente da saúde principalmente da enfermagem a gente não tem a habilidade né é, com os números porque a gente tem a habilidade com o cuidado então isso acaba ficando por um segundo plano e esse segundo plano ele se mostra quando a gente vai dar continuidade ao aos nossos estudos que é o mestrado o doutorado também enfim <risos> Ô, Marcos, só... só te interromper, porque todos nós somos professores e eu quero aproveitar esse momento para falar. Se você conseguir tirar 100 em todas as disciplinas do seu curso, do começo até o fim, a única coisa que você prova é que você vai conseguir começar a ler a partir daí alguma coisa para o seu <risos> mestrado <risos> ou para o seu doutorado. <risos> Exatamente isso. É, concordo plenamente. Quando a gente chega, parece que a gente voltou no jardim da infância. Eu vou contar para vocês que eu me sentia extremamente, assim, tudo que eu estudei não estava se encaixando na aula de estatística que, desses modelos probabilísticos, né, e dessas inferências aí. É, só para a gente voltar aqui, né, essa questão da, dos suscetíveis e dos infectados. É, dentro dessa, dessa análise, né, que, é um, que você acabou colocando que não é, um, é, é mais simples, né, de uma forma mais simples, ela ajuda a gente a pensar em questão de saúde em partes, tá? Que parte seria essa? Esses suscetíveis. Quem são esses suscetíveis? né? É a classe A, A+, ou é aquela B, é C-, lá, né? D, E, né? Então, essa questão da, de, dentro dessa suscetibilidade, né, da exposição, quem está exposto dentro de saúde, a gente fala muito dessa questão da exposição, que seria a questão dos suscetíveis, quem pode ou não. Né? É, isso, essa, essas, varia, essas variações né, que eu acabei de colocar, é, é, exemplificando a classe social, né, a questão social, econômica, influenciaria nessa questão de suscetível, né? na população que eu estou estudando ou que eu estou fazendo uma análise. Então, isso seria relevante. Exemplo, é, a população... A gente já tem estudos, já, já saíram alguns estudos interessantes que falam que a, a, a população que estava mais suscetível no início da, do covid <coughs> eram populações economicamente né, abastadas, né? tinha um poder econômico maior. Essas eram suscetíveis à época, né? no início das contaminações. Por quê? Pelas variações. Quais variações? O tem mais condição financeira de viajar, ele fez uma viagem internacional, ele tá... isso impactou diretamente dentro dessa suscetibilidade. Hoje, a nossa realidade, para a gente falar sobre essa questão do suscetível, mudou. Mudou. Né? Faço uma, um, um, um retorno aí, antes do Covid, né? é, só para a gente falar um pouquinho de saúde pública, para a gente entender essa questão. Né? É, em 1980, é, foi o boom para o aparecimento do HIV no mundo também considerado uma epidemia, né, global, uma pandemia. E naquela época, quem eram suscetíveis? É, suscetíveis a, a, os famosos grupos de risco, né? Grupo de risco. Aí, ó, né? Quem que delimitou o grupo de risco? Exatamente os dados, os números, né? Então esses suscetíveis eram exatamente esse grupo de risco. Depois provou-se que esse grupo de risco não era aquele denominado anteriormente, né? E isso mudou, e hoje é completamente, todo mundo está exposto, todo mundo é suscetível a, a, ao HIV. Isso se compara também ao, ao dado de, do COVID, né? Então, esse suscetível, ele vai ter uma outra variação. Então, a gente não consegue, a gente consegue sim, né? Fazer uma inferência, fazer algumas ações dentro de uma determinada população, que eu tenho uma, um, um limite maior, né? Mas se eu colocar isso como uma forma generalizada, eu não vou conseguir é, fazer um, uma programação. Exemplo claro disso, né, dos suscetíveis in, in infectados, é, em São, vou colocar São Paulo, né, e Belém-Pará, Manaus, ou, ou Manaus, ok? São Paulo, nós temos uma população gigantesca, maior população do Brasil, São Paulo, né? Mas a taxa de infecção é maior em Manaus, que tem uma população infimamente menor. Se a gente for utilizar, né, dentro dessa comparação, a gente não consegue chegar num consenso, né, desse tanto do, do número de infectados quanto da velocidade de infecção, quanto os suscetíveis. Né? Você teria que... aqui uma taxa de transmissão muito diferente de um lugar para o outro, uma taxa de recuperação também, né? Exatamente. Então, você... né? Tudo dentro dessa questão aí, né? Desse, da taxa de recuperação, a transmissão, o tempo máximo né? de contaminação, a reinfecção, que nem tá, a gente nem está falando de reinfecção. É, né? aqui, Então, esse dado é importante, sim mas ele, ele é pontual. Eu falaria, da, dentro da, da questão epidemiológica e dentro dessa visão, eu, falei, eu falaria que seria aquela amostra pontual que a gente pega para estudar, sabe? Então, é naquele momento, daquele tempo, e aí todos os dias eu vou ter que fazer a mesma, o mesmo cálculo todos os dias, porque a gente vai ter uma variação da população todos os dias. Aí sim eu posso fazer. Mas se eu fizer... Né, dentro de um, de um determinado período de tempo, isso vai ser falho, porque eu vou ter aumentado né, o número de, de, de suscetíveis, eu tenho mudado a característica de, de quem é esse suscetível, né, e aí, lógico que não vai mudar, o que não vai mudar aí seria os infectados e os removidos, ou por cura ou por morte, isso não vai, né, mas a gente, dentro desses suscetíveis, totalmente a gente vai ter que fazer uma comparação diária, um estudo... Diário, eu acho que é um pouco disso. Não sei se eu é. completei o raciocínio. Só completando um pouco isso do, do Marcos, assim, eu, hoje eu estava até vendo num um, um grupo de, de WhatsApp que eu recebi uma pesquisa que saiu com, de um grupo de pesquisa chinês com a previsão do, do ponto de pico de vários países, de várias áreas sazonais. Nos Estados Unidos ele colocou por Estado da hora que vai, a gente vai chegar num pico, né? E ele também traz um pouco da análise de exatamente da, do SRI. A gente tem que ter esse cuidado na hora de analisar isso, né? Pra, que não existe um bater o martelo, né? Ele pegou uma fotografia daquele momento, do que ele tinha, até na hora que ele rodou os dados. Então, o que o Marcos colocou é exatamente isso. Não dá para falar que de lá para cá, e quando a gente fala em estudos, a gente tem um background aí, um gap... Que ele mandou para a revista em janeiro e publicou agora em, em maio. Então, o que, que aconteceu nesse período? Então, a gente tem que ter esse olhar para não criar processos, que aí é um, um outro passo, né, de tentativa de, de tratamentos, né, de, de, de condutas frente ao vírus, com base em um dado que talvez não seria o mais atual, ou um dado que não é Real agora, né? Mudou a perspectiva, muda a forma da gente entender, muda a forma da gente atuar. Criar processos na condução dessa época de pandemia é super importante, a gente precisa disso, porém a gente tem que entender que isso é, não é fixo, isso vai mudando todo dia. E quando a gente fala todo dia, não é brinc... nesse caso não é brincadeira, é todo dia. Também. Até sábado e domingo, né? Até sábado e domingo. <risos> Exatamente, é. Dia primeiro, que é feriado, e é sexta-feira também, então não, não para. É porque uma coisa que eu achei interessante quando estava analisando assim, friamente, né, sem conhecer a realidade é, da saúde do SRI, era a diferença de impacto que tem quando você consegue pegar aqui a curva em, em marrom, em cinza, pessoal, em marrom avermelhado, para quem está vendo aí, essa é a curva que descreve os infectados. Então, se a gente consegue, se a gente aumenta a taxa de transmissão, isso faz com que essa curva cresça muito e não adianta muito aumentar a taxa de recuperação, porque você acaba tendo um pico muito preso dentro de uma determinada época. Então, você, uhum. é, o pessoal do cálculo aí vai conseguir, espero que os meus alunos pensem, entendam isso rapidamente bem: que você vai manter uma área muito grande numa mesma sessão, no mesmo período de tempo muito curto essa taxa de recuperação parece ser menos eficiente aumentar a taxa de recuperação do que diminuir a taxa de transmissão isso faz sentido no, no nas decisões aí epidemiológicas ou na, nas decisões de estado total assim ah, sim. totalmente sentido né é, é, o número de, de... De infectados e o de principalmente, o número de infectados, né? A gente leva muito em consideração os infectados. É quando a gente observa que esse número de infectados está crescendo, né? Quais são as ações que estão sendo deixadas de fazer para que esse número de infectados venha a subir? E a outra pergunta que a gente coloca é, é a capacidade de atendimento a essa população ela está dentro da expectativa gerada pelos, por esse número de infectados, né? Então, é, a gente começa a pensar, quando a gente tem essas, essas, essas, é, esses gráficos, a gente começa a identificar os pontos aonde nós vamos ter que trabalhar, né? Ou a gente vai trabalhar é a prevenção, ok, então, onde nós estamos entrando? Nós estamos entrando nos suscetíveis. Então, a prevenção entraria aí dentro desses suscetíveis. Que tipo de prevenção? Distanciamento social, lavar as mãos, uso de álcool gel, uso de máscara. Então, essa seria a relação. No número de infectados, e aí o que, que aconteceria, né? Quando eu diminuo, quando, desculpa, quando eu aumento o número de suscetíveis, né? Porque aí, quando eu estou fazendo essa prática de promoção aí, para evitar que esse suscetível vire um infectado eu acabo aumentando o número de suscetíveis, né? Sim. Que eles vão deixando de ser infectados, né? Então acima dessas ações de promoção, quando o inverso acontece, quando esses infectados estão aumentando, é justamente uma dessas medidas, elas entram em em em, é, em colapso, né? Opa essas medidas que eu estou aplicando não estão tá servindo para manter esse nível de suscetíveis aí alto, que esse é meu, o objetivo dentro de saúde, da, da, da saúde dentro da epidemiologia, né? manter esse, nível de, esse número de suscetíveis sempre alto, nunca baixar. Né? E, e o, o, o contrário de infectados, ficar sempre baixo e nunca aumentar. Então, assim que a gente pensa dentro dessa avaliação aí de, de suscetíveis, transmissibilidade. Ah, só uma dica aqui, depois é, vou, vou mandar para você, é, é sobre um outro software, não sei se você usa, que ele chama R. Sim, sim, é, eu não trouxe R é. aqui porque o público acho que ia assustar. É, <risos> talvez, depois se dá um... Eu, eu, gosto, eu gosto muito, ele, como é um, um, uma, uma ferramenta gratuita, né? É, qualquer um pode utilizar, talvez é interessante. E pode utilizar em casa também, não tem que pagar nada, não. Né, eu acho que é interessante também fazer essa esse link aí, porque ele ele dá umas possibilidades, talvez um pouco... não sei, Eu não conheço esse que você está utilizando, mas talvez traga um pouco mais de possibilidades, né, assim, de sim, sim. Com, uma complexidade um pouco maior. É, e isso que o Marcos trouxe, né, e que o gráfico do, do professor Felipe traz mostra que as decisões, a gente volta, volta lá na primeira primeira top que a gente discutiu, né, decis, as decisões são feitas baseadas em, em ciência, né, são feitas baseadas numa análise dos dados epidemiológicos, numa análise estatística, né, matemática, e a interpretação desses dados, como que esses dados se representam clinicamente, né? Então, ninguém fala que é para ficar em casa, porque ah, vão ficar em casa que talvez isso é o melhor. Não, tem estudos mostrando que essa é a melhor forma, justamente de tentar manter esse número de susceptível alto, né? É melhor fazer isso do que a gente... É, ter, começar pesquisas para vacinas, estudos clínicos randomizados, aleatorizados para medicamentos são tipos de pesquisas que demoram, então quanto mais a gente conseguir manter esse número de pessoas susceptíveis alta mais tempo a gente vai ter para conseguir entender como que funciona esses infectados né? como que trata como que previne né? previne por meio de vacina, vacina a gente não, não consegue criar do dia para a noite, né? O, os tratamentos também, muitos, a gente viu alguns tipos de tratamento ainda, pouquíssima evidência, para não falar nenhuma evidência científica ainda, comprovada dos medicamentos, então, manter esse número de susceptíveis alto é justamente importante para não sobrecarregar o sistema e a gente ter tempo de compreender dos infectados, e tempo de conseguir é, atuar de uma melhor maneira frente ao problema da pandemia. É Só para tomar como é, exemplo claro né, é, sobre essa questão do, da suscetibilidade e é, taxa de transmissão, é, recentemente, no, nos estados do sul, né, mais especificamente em Florianópolis, houve a liberação pelo né pelo prefeito lá né das pessoas irem para rua essa semana né um, um, o número de infectados triplicou né porque Sim. eles não acreditavam exatamente que esse isolamento estava fazendo o efeito de manter esses suscetíveis alto esses suscetíveis ficaram expostos essa exposição de ter ido ao shopping, ter passeado na rua, né? Que é a exposição, foi alta. E na próxima semana, por isso que muitas vezes esse dado, né? Igual você falou, é de sete em sete dias, né? De semana em semana, e no final de semana eu não, não, contami, não, não vou me contaminar, né? É porque o tempo, o período que esse, esse vírus, ele permanece sem dar sinal sintomas, são sete, aproximadamente. Né? Enquanto isso, eu estou transmitindo. E isso fez com que a curva lá do sul, né, que era de nove infectados, passasse para quase 70 casos né, de uma semana para outra. Né? Então, isso seria né, uma questão pontual, né? que na semana passada a gente faria esse mesmo esquema que você está mostrando aí, se a gente fizesse, a gente ia ter um número suscetível alto, né? controlado, e seria uma população controlada, e o um número de infectados baixo Se a gente fizer hoje, a gente vai ter o um número de suscetíveis diminuído e o um número de infectados elevado. Né? Então, é justamente isso que o Tiago falou. É, essa programação vai muito disso. Né, daquilo que, primeiro, da capacidade do serviço e quais são as ações que eu posso fazer para diminuir e também para, caso as pessoas se infectem, eu tenho que ter uma retaguarda para saber o que, que eu posso oferecer para que essas pessoas não morram nas portas dos hospitais, como tem acontecido na região norte e nordeste do nosso país. é o Marcos conseguiu calar todo mundo mas é, é. <risos> foi, foi um fechamento o Marcos e, e Tiago eu queria abrir um pouco para perguntas eu sei que a gente já deu o horário mas para ver o que que é que o pessoal e os alunos estão querendo saber de vocês eu sei que eu já enchi vocês de perguntas e agradeço por todas as respostas e queria agradecer antes de tudo pela troca que a gente teve aqui se a gente conseguir até replicar isso outras vezes para mim vai ser muito gratificante e enriquecedor e, e mostrar também que cálculo ou equações diferenciais isso tudo tá em tudo tá até se ah. você vai ficar em casa ou não não é, adianta querer tá achar que é só... É, tá eu poderia casa. dar os mesmos exemplos aqui para esses problemas todos com lançamento de projétil. Você lança uh -huh. um canhão, atira para cima e ia ser a mesma coisa. Mas é, ainda... é bom a gente conseguir trazer essas coisas. Eu ainda colocaria né, a probabilidade de você ter arrumado o um armário nesse tempo de Covid. <risos> eu né? construí uma sapateira não, além não, de, não, de não. fazer prova e tudo mais eu construí uma sapateira então... <risos> cara, aí pessoal nisso, cara. perguntas aí para nós Felipe, eu tenho uma manda o Daniel é, boa, primeiro, boa noite a todos agradecer a oportunidade também da perguntando pessoal da área de saúde, que é uma oportunidade ímpar que a gente não tem todo dia né? é, é uma pergunta que eu fui construindo desde o começo da aula é eu gostaria que tanto os professores relacionados à área de saúde, quanto o Felipe, meu professor de cálculo, é, pudesse responder. Eu estava analisando esses dias é, que há um consenso, essa pergunta especificamente para a parte da saúde, há um certo consenso entre a área dos infectologistas e, do, e, e dos, dos cientistas que a maioria das pandemias ou epidemias, ela tem o seu grau de saturação quando atinge 70% da população. É, vi de exemplo, por exemplo, da gripe espanhola no começo do século XX, no Rio de Janeiro, onde aproximadamente 700, pessoas, 700 mil pessoas da população total, que era 900 na época, pegaram é, essa gripe. E naquela época, logicamente, não tinha álcool em gel, não tinha máscara, nem coisa do tipo. Então, algo, algo realmente muito estrondoso. E, é, e a gente, olhando isso aí, eu não sei se é, é lógico que na, naquele caso específico a gente tinha duas, apenas duas variáveis no cálculo, que era pessoas suscetíveis pessoas infectadas. É, a, gente traz, é, a gente não pode comparar vírus porque aí tem aquela questão da velocidade de transmissão, daquela gripe para o corona, é, também na questão de se fica de imunológico depois que pegou ou não, se a gente cria anticorpos contra esse vírus, enfim. Mas se a gente considerar essas duas variáveis para o coronavírus é, e a gente estipular que vai chegar no 70%, que tem que chegar nesse 70% para ver esse, esse, esse, esse grau de saturação, eu, eu, é lógico, a gente trazendo tá dentro do nosso contexto. Na, na província que começou o corona não chegou, a, conseguiram estancar antes dos 70% por conta até de medidas políticas, assim, você vai ficar em casa. Então, você não tem, acho que na maioria do, dos países a gente não tem essa, é, essa questão. Mas a gente trazendo para o no nosso contexto do Brasil, é, vocês não acham que, por exemplo, é isso que acho que também entra na, na, na questão do Felipe, se a gente for analisar o gráfico do, do corona, a gente pode tratar ele como uma parábola, então a gente tem o início crescente, o pico de saturação e depois decrescendo aquela, aquela parábola. Só que se a gente diminuir a amplitude dessa parábola e considerar que a área dessa parábola é o número de infectados, a gente pode diminuir a amplitude. Diminuindo a amplitude, a gente vai aumentar o tempo. Então, a área continua sendo a mesma. Então, assim, a gente apenas... É, mais ou menos pessoas vão ser infectadas, só que vai demorar mais tempo. E a gente tratando da quarentena, vai ter aquela segunda onda que o pessoal fala que é mais perigosa ainda, que vai estender esse tempo também. Então, é, eu queria saber qual que é a efetividade real da diminuição de pessoas é, infectadas, hoje é, se a gente se é realmente 70%, considerando apenas essas, essas variáveis de pessoas suscetíveis e pessoas infectadas, até porque quando acabar a quarentena muita gente vai sair, muita gente vai pegar. Se vocês acham que esse pico vai ser no 70%, tem eficiência dessa quarentena, porque se vai ser 70%, é, se vai ser mais ou menos tempo, é, vai ser 70% do mesmo jeito. E se minha analogia tá certa, Felipe, do cálculo dessa parábola, a gente, que a área continua... Sendo igual se a gente estender é diminuir a amplitude, e estender o tempo é só essa questão da eficiência da quarentena e essa análise do gráfico como uma parábola. Obrigado. Deixa eu começar aí. com a minha resposta que eu acho que é a mais fácil, aí a outra eu quero ouvir. É o Tiago, oh, desculpa, Daniel. É aqui o que acontece é o seguinte: você vai ter nessa curva, não é exatamente uma parábola, mas é uma referência. Você vai ter uma área que vai ser similar, sim, em alguns casos. Quando você for na estatística, na distribuição normalizada, você vai ter na normalizada a mesma área na, do que na, na não normalizada, né? Mas eu acho que o problema aqui, e aí eu quero ver com os colegas, não é nem as curvas, mas essa reta vermelha. Essa reta vermelha seria correspondente a qual é o limite de capacidade do sistema de saúde de fazer com que essas pessoas não ultrapassem o sistema de saúde e a gente perca a chance de recuperá-las e tenha certeza só da morte delas. Isso. Eu vou falar rapidamente, que acho que o Marcos consegue aprofundar bem nesse, nesse assunto aí, tendo em vista a, o dia a dia aqui do, do hospital. Mas o, o efeito, um dos efeitos principais, não só dessa, né, mas de toda a quarentena, desse, o, o tal famoso achatamento, o que, que é importante? nesse né? A gente pegando na sua pergunta, hein, todo mundo, se a gente pensar que todo mundo vai pegar o, o, o vírus, né? A diferença, eu vou fazer um paralelo, é que ninguém pega em um dia só, mas a gente pegaria em uma semana. Então, ninguém vai um dia só para o hospital. A gente fragmenta a saída a, aos sistemas de saúde, então a gente diminui a sobrecarga do sistema de saúde. Então, não todo mundo vai procurar de uma vez, a gente não superlota o UTI, a gente consegue lidar mais com isso. E somado a isso também, a gente que ganha tempo. Ganha tempo para quê? Ganha tempo para os estudos clínicos no busca de um tratamento por meio de vacina, na prevenção, tempo de estudos clínicos aleatórios, randomizados de métodos de tratamento eficientes, então, a gente consegue atuar essa quarentena é eficiente nesses dois pontos. E aí o Marcos pode falar até mais profundamente disso, né Marcos? É, é, eu quero colocar aqui, é, obrigado pela oportunidade, viu? É, essa pergunta é bem interessante. É, e, e você fez uma interpretação muito pontual e bem é, é, abrangente ao mesmo tempo. Né? É, primeiro, é, quando a gente fala em estatística, né, a gente pode ter uma parábola, a gente pode ter o, o crescimento exponencial. É, na realidade, a gente procura padrão. Né? Dentro da, da, da, da estatística, ela é mais quantitativa, né? é um, são métodos quantitativos de averiguação de determinado evento. A gente acaba é, criando, né, dentro da estatística, uma comparação e a gente acaba é, procurando padrões, né? O padrão da gripe que você mencionou, é, espanhola, ele foi outro. E esse, e, e dentro de saúde, a gente tem que olhar outras variáveis. Aquela época, tínhamos menos recursos de saúde, tínhamos menos população, a população era bem menor, né? E não sabíamos como lidar com essa população Quando a gente fala 70% para que a gente possa é, chegar ao limite máximo E aí sim, a gente vai ter um declínio né, do, do número de contaminados é, Isso é um padrão E quando a gente estabelece esse padrão Dentro da estatística, a gente vai conseguir alimentar esse padrão mas, na nossa realidade, esse padrão, ele não pode existir. Por que ele não pode existir? Porque é exatamente eu falar o seguinte com você, é, com toda a população do Brasil. Ok, se eu sei que se, é, se 70% da população for contaminada, esse vírus vai ter uma decadência e vai declinar e nós vamos ficar livres desse vírus. Beleza. Eu vou colocar 70% da população fora. Olha, a partir de hoje, só 70% da população, quem é que vai sair? Então vocês vão sair todo mundo. Todo mundo sai, 70%, 30% fica em casa. Né? Lembrando que esse é o padrão. Né? Esse foi o padrão estabelecido. Uma vez que, esse paci... que essa pessoa que saiu, que foi lá para fora, 70% volta para casa, quem que ele contamina? <risos> Dentro desse mesmo tempo, tá? Desse mesmo período de tempo. Quem que ele contamina? O restante dos 30%. 30%. Né? Então, a gente vai ficar com 100%, né? Então, esse padrão que anterior era de 70, não vai ser 70, ele vai ser 100, né? Então, 100% dessa população vai ser infectada. E aí, a gente, eu entro dentro da questão que o Tiago colocou, né? E que o professor também, ele respondeu a pergunta, né? colocando lá sobre a capacidade lá do, do sistema de saúde, em cima daquela, da, né, dentro do tempo e tal, nós temos capacidade para absorver todo mundo, todo mundo ao mesmo tempo? Não temos, né, não temos. Então, eu, Marcos, dentro de uma pesquisa epidemiológica, dentro de conceitos é, é, científicos, estatísticos, né, biomédicos, é, o melhor a se fazer, exatamente, a eficiência é o isolamento, né, como que eu posso comprovar isso? No nosso país mesmo, que o Grande do Sul, lá, né, no, no, no, desculpa, a região sul, que abriu a, a né, abriu para todo mundo, isso aumentou mais o número de, de, de contaminação, não sei se eu consegui é responder exatamente aquilo que você estava questionando. Mas a meu ver, né? Você quis uma resposta quanto ao isolamento. Primeiro, é a única forma que a gente tem hoje de controle. A gente não tem outra medida de controle eficiente quanto ao isolamento, né? A gente não tem medicação. A gente não tem nenhum. Você pode né, não tem nenhum estudo 100%. Começou-se a falar sobre cloroquina, começou hidroxicloroquina, é, chegou-se a falar sobre alguns tipos de antibióticos. Né? Hoje, o mais recente que a gente tem é a vacina que foi elaborada na África contra o ebola. É o único estudo hoje, que tem sido relacionado a eficiência dessa vacina para o controle do coronavírus. É, então, é uma evidência também, mas ainda não temos comprovação para falar que essa vacina lá do ebola vai fazer o efeito positivo esperado dentro da nossa realidade. Então, para mim né, e para muitos epidemiologistas, é, o isolamento social é a melhor forma e ele é eficaz dentro disso tudo que a gente comentou dentro dessa aula Perfeito, ficou, ficou bem entendido é, mas essa relação nas é, capacidades de saúde pública, eu acho que o maior argumento aí para ter essa quarentena e evitar que todo mundo pegue de uma vez só né? mas beleza, exatamente. muito obrigado é, muito obrigado pelo esclarecimento Continuamos abertos, pessoal, mais perguntas? Ainda temos algumas pessoas. Okay. Alguém? Se é, ninguém tiver que... mais perguntas, eu tenho só três para fechar. Então, vamos fechar com as três. Vai lá. Então, é uma coisa que, que eu coloquei para poder fechar no, nos slides lá, que depois eu vou colocar para todo mundo ter acesso, é o seguinte tem alguns números que a gente consegue extrair a partir daqueles modelos mas todos eu considero que a, relação, a realidade vai ser sempre mais complexa, né? Quantas pessoas uma pessoa infecta aparece nos resultados lá do SRI quando você faz a razão entre as duas taxas. Você tem lá um R0 maior do que 1, um R0 menor do que um, e você tem países como, por exemplo, a Alemanha, tomando decisão de é, escrever na lei, tipo, se o R0 está maior que 1, pode, não pode sair de casa. Se o R0 está menor que um tem que ficar em casa. Então colocou isso esse valor numérico dentro da lei é... outra coisa é quanto você já responderam né quanto tempo cada pessoa demora para descobrir que tá infectada e se tem pessoas que são completamente assintomáticas mesmo porque tem umas coisas que a gente ouve por aí e esse ouve por aí é totalmente 100% não ciência né se você falar eu ouvi por aí você já tá uhum. errado mas essas perguntas ficaram aí para mim. O que, é que vocês têm... Não sei se vocês têm acompanhado o caso especificamente da Alemanha, que eu acompanhei, que citou na própria lei uh, os fatores para poder sair ou não, dependendo do R0 do SRI. Né? Primeiro, quantas pessoas uma pessoa infecta? É, é uma pergunta complexa, mas é, existem evidências que cada uma pode infectar até quatro, tá? aproximadamente né, é, isso vai ter uma variação, vai ter um viés aí, depende do tamanho do contato social que essa pessoa tem, né, Nossa. exemplo, se ela trabalhar né, no McDonald's, acabou, né, ela vai infectar todo mundo que entrar ali, então vai ser perigo, muito O mais... perigo lá é maior que o Corona, mas tudo bem, é né? exatamente, <risos> é exatamente isso, né? faz o lucro do é, mas eu, eu, eu, eu, eu falo para os meus alunos, eu tenho direito a quatro piadas ruins por aula, eu acabei de gastar a quarta, então tudo <risos> <Okay>. <risos> é, E aí, é, o, a quantidade né, é, média né, dentro de um, de um coeficiente que foi estudado, a capacidade de infecção seria um para quatro. Né? Uma pessoa infecta até quatro pessoas, né? Quanto tempo uma pessoa demora para descobrir que está infectada, quanto tempo ela demora, vai depender também da questão da imunidade. Né? É, primeiro, já foi estudado que lá no começo, né, quando a gente teve a prime as primeiras evidências é, de contaminação, é, foi identificado que é, seria um período de 1 a 15 dias. Tá? para o contato né, desse suscetível ao agente exposto, é, ao agente contaminador, e ele teria 15 dias para desenvolver sinais e sintomas. Isso foi mudado. Né? Hoje, sabe-se que ah, o tempo que essa pessoa vai, vai apresentar né, para ela descobrir se ela tem ou não COVID, ele está variando de três até 10 dias, né, então são de 3 até 10 dias, esses sinais, sintomas, dá para se descobrir se essa pessoa está contaminada, porém, o que, que acontece? Durante esse período, né, que a gente fala que é um período de incubação, essa pessoa que não sabe que está infectada, ela está infectando, então, aquela resposta que eu coloquei lá em cima, né, que, aproximadamente, quatro, uma pessoa para cada quatro pessoas, né, um infectado vai infectar quatro pessoas, isso vai mudar, né? Porque enquanto eu não tenho sinal e sintoma e estou e ali propagando a, a contaminação, isso vai aumentar a quantidade de pessoas infectadas. Então, uma pessoa vai infectar, com certeza, muito mais quando ela não sabe né, dessas questões. E quantas pessoas são completamente assintomáticas? Essa é a segunda pergunta do milhão, uhum. né? É, principalmente pelos fatores que envolvem essa situação. Qual a situação? Principalmente a questão de teste, né? Se eu não, sei, se eu não tenho teste, não né? Tem quantas pessoas... Ideia. Você não é. tem ideia né? Você não tem como afirmar... É, com convicção que uma pessoa ficou completamente assintomática, que ela passou pelo Covid, teve Covid, mas não teve nenhum sinal e sintoma. Por quê? Não se tem teste para fazer, né? Com grande eficiência aí. Não, você quer completar alguma coisa, Tiago? É só, perfeito ali, acho que as, as duas primeiras. Só nessa última também que a gente tem fatores intrínsecos, né? Então, carga genética que vai influenciar doenças associadas, né, como diabetes, hipertensão, uh, uh, outros fatores de saúde que também podem influenciar é para a pessoa ser ou não assintomática. Então, essa é como a pergunta do milhão, porque várias, é, é, por, por, por, por, várias variáveis aí podem ah, agir também. diretamente e influenciar. Se ela vai ter, às vezes, ela pode ter uma dor de cabeça, uma... Um, um, aquela... a, a febre, e ser é, sintomática, e realmente ter o Covid, ou às vezes ela vai ter exatamente isso, mas ela teve um estresse, né? Teve uma semana de prova, a imunidade abaixou, dormiu tarde, e exatamente. até que ponto... Então, assim, o teste... Já vai pôr a culpa stress. no professor de cálculo. Não. Com certeza. É... Se fosse eu, teria os sintomas. Ai, ai. Pessoal, eu queria agradecer demais, a gente extrapolou aí um pouco do tempo, eu sei que a gente atrasou um pouquinho para começar também. É, aqueles que estavam tentando, eu falei que ia tentar transmitir lá pelo meu canal no YouTube, não deu certo, travou a conexão, o áudio de vocês estava chegando ruim para mim, eu cancelei e gravei. Eu estou gravando aqui, além de gravar pelo Teams, né? estou é, gravando aqui também localmente, vou colocar lá à disposição. Vou postar o vídeo. É, com o esse PowerPoint que eu tava utilizando aí como referência e no próprio PowerPoint tem os links quando você clica nas imagens para poder chegar nos modelos aí que eu tava é, citando e aí eu vou pedir para vocês se forem é, alguns se citaram alguns trabalhos algumas pesquisas se puder enviar também eu coloco lá junto e a gente cria uma base para poder comentar e aí eu vou pedir também para vocês quem se puderem na continuidade responder possíveis perguntas que apareçam lá nos comentários do vídeo se eu puder encaminhar para vocês a gente ajudar claro claro perfeitamente Sim, tá? então beleza então pessoal muito muito agradecido participarem aí da minha aula de cálculo 3 hoje e ser parte da semana de engenharia e gestão da engenharia e saúde eu tô muito feliz de ter essa oportunidade porque para mim como da, da matemática é difícil ter essas interfaces e e só tenho a agradecer é, eu agradeço também o convite primeiro é, prazer né eu não não, não os conheço pessoalmente que eu entrei também na, na unidade Barreiro é, dentro do Covid né então <risos> acabou que eu nem fui me nem fui apresentado né a, a todo mundo aí é, eu agradeço, eu acho que isso enriquece muito o conhecimento, né? é, essas questões que a gente coloca, é, muitas vezes a gente não sabe para onde que a gente vai aplicar, né? a gente fala assim, às vezes os seus alunos falam assim, mas isso não tem aplicabilidade nenhuma, eu não sei como é que eu vou aplicar isso, para que que desiste, né? cálculo 1, um, 2, né? É, e aí a gente percebe realmente que a união, né, de vários saberes, de várias áreas diferentes, elas se, elas se encontram e elas se comunicam. Né? E essa comunicação é que faz realmente o, que, o nosso propósito, né? que é instigar cada vez mais esse aluno a pesquisar. E eu colocaria para os seus alunos aqui que a, a estatística, assim como a matemática, né, que é uma, uma parte da matemática, é uma incógnita. E essa incógnita é justamente as perguntas que a gente pode fazer sobre ela. A gente sabe que pode ter uma resposta, que a maioria delas são verdadeiras, dentro da matemática, porém, a gente vai ter alguns tropeços, né? E esses tropeços é que a gente vai recalculando e refazendo né, até que chegue a dar certo. Tá? Então, muito obrigado pelo convite. Me chamem várias vezes né, para fazer essas discussões. É sempre muito interessante muito proveitoso. Não só para vocês, mas para mim também. É, também queria agradecer pelo convite, professor Felipe, agradecer a companhia aqui nessa discussão, né, professor Marcos, e estou é, à disposição também, é sempre bom a gente falar de assuntos de ciência, né, ciências exatas, ciências humanas, ciências da saúde, mostrar como que existe essa interface, como que os assuntos se comunicam e como que a gente pode sempre aprender cada vez mais, né, eu vejo, penso que cada momento a gente sempre aprende, então hoje aprendi bastante com, com, com o Marcos, com o Felipe, com a pergunta do, do, do, do, do aluno que fez a pergunta, que faz a gente refletir, então, esses momentos geram momentos de aprendizado que é o que a gente tem de uma maneira contínua, né? na vida acadêmica, profissional, pessoal, aprender cada vez mais. Então, obrigado e estou sempre à disposição. Também. Gente, <risos> parabéns! Nossa, muito bom, viu? Você estava aí, Parabéns, Lu, não falou gente, nada. Marcos, estou aqui o tempo Marco, todo. professora <risos> Luciana também, da matemática. Ah, prazer, cara. Então, aprendi muito. aprendi uhum. muito com vocês, tá? Parabéns, foi muito bom, muito enriquecedor. Estou aqui o tempo todo, garradinha aqui. <risos> Ó, bacana demais, gente. Parabéns, tá? Foi maravilhoso. Um abraço para vocês, tá? E para todos os alunos que participaram. Né, e puderam aproveitar de todo o conhecimento aí, né, junto com o Felipe da matemática e vocês aí da saúde. Parabéns mesmo, tá? Muito bom. Eu, Abraço. Obrigado. É, obrigado. Pessoal, vou finalizar aqui a gravação para a gente ter ela lá disponível. E quem quiser depois, que fez a inscrição por e-mail, vai receber o meu e-mail. Quem não chegou a fazer a inscrição por e-mail... É, o e-mail tá o link está disponível ainda lá naquele formulário que foi encaminhado, tá? Então é, qualquer coisa procurem lá no Calcule comigo, o vídeo vai estar tá disponível no YouTube. Um abraço. Um abraço. Tchau tchau.